Oi para todos, sou o Michel, vou falar um pouco português, então para as pessoas que não me conhecem, sou o Michel da França, e vou falar das cinco coisas que são estranhas para um francês como eu é, do Brasil, Cinco coisas estranhas do Brasil, não, disso, não digo, digo que está mal ou que está bem, só vou dizer que são estranhas. É, então, é, para começar, tenho que dizer que vou falar de cinco coisas estranhas do Brasil. Mas o Bra Brasil é um país muito grande, não vou falar de todo o Brasil porque é muito grande. Então, vamos falar mais das coisas que eu conheço, o sul do Brasil, Rio, e São Paulo, o sul, o sul do Brasil. Então, vamos vamos começar agora. Samba. Coisa estranha número 1, um, o Cristo Redentor. Então, eu achava que caminhando, trilhando no centro da cidade, uma pessoa poderia ver o Cristo, mas caminhando não é possível ver ele. Em algumas partes é possível, mas normalmente se você vai no centro, na Copacabana, não. Cristo está muito, muito longe. É, não sei porque eu achava que ah, em qualquer parte do de, de Rio é, foi possível, mas não, não é assim, você tem que ir muito longe para ver ele. Então para mim foi... uau! Onde está o Cristo? Ai, Coisa estranha número 2, o café. O Brasil é o maior exportador do, de café do mundo, depois está a Colômbia e depois o Vietnã. E eu estava no Rio e você não pôde ver muitas lojas de café, você não vê muitas pessoas bebendo café. Então não sei se os brasileiros do Norte tem mais café que no Sul, não sei, eu não sei se os brasileiros querer mais beber café na casa, porque eu não fui, não fui para ni, nenhuma casa de um de um brasileiro. Então não sei, mas, por exemplo, se você vai para a Colômbia, você vai em muita, muitas lojas, eh, Juan Valdes, Oma, muita Starbucks Coffee, mas no Brasil não, não vemos muito, no Rio. e Então não sei se eles gostam mais de beber na casa, mas... Na rua não, não se vê muito café, a é verdade. Samba, de janeiro Coisa estranha número 3. A comida, não vou falar da comida brasileira. O churrasco, por exemplo, que é muito delicioso. Não vou falar de dos restaurantes que tem que tem que, que pensar eh, os, gra os gramas para comer então você tem que ir ao um restaurante e ele diz eh, quantos quanto custa 100 gramas por exemplo não não me lembro R$ reais três reais para 100 gramas então é muito estranho porque você tem que escolher a comida e depois você quando tem to toda a comida no no prato você tem que saber quanto pesar todo aqui self service Y, ¿cómo vas? ¿Cómo Y no sé, vamos a tomar otros ingredientes. No sé cuál va a ser. Eh, por ejemplo, guatar vamos a ver cuánto costó todo el plato. Y, ya, podremos ver el precio, Muchas gracias. 28 reais é algo muito preciso, então, mais você vai comer, mais vai ser carinho, Mas você vai saber depois quanto é ao final. Então, para mim, é muito estranho. Nunca vi isso na vida. Coisa estranha número 4 a organização as cidades são muito organizadas não conheço qualquer cidade mais Rio São Paulo são cidades que já para mim são quase Europa muito organizado e também mais pessoas então é um brasileiro ou uma brasileira são pessoas muito amáveis é, muito abertos e é, respeitosas mas é não sei como dizer são um pouco também mais sérios é, por exemplo, quando uma, um turista vai para a Colômbia, Peru, as pessoas são mais Olá gringo, como está? Falando em espanhol. Ai, como vai tudo? É, os brasileiros são mais sérios, são mais é, organizados, talvez. Não sei como explicar. Não digo que está mal ou bem mas que são um pouco mais sérios, eles não vão falar muito como turista, são muito amáveis, vão ajudar e tudo, mas não são ai como está, de onde não, são mais sérios, ai você de onde, de onde você, não sei como explicar, mas um pouco mais sérios que outros países da América Latina, e não digo que está mal ou bem, mas é assim, mas os brasileiros sim, são muito muito amáveis. Ótima coisinha estranha, coisinha número 5, é a polícia. A polícia é impressionante, assustadora. Eles parecem máfia, uma, um rosto de máfia. Eles não são muito uma vez. Eu estava trilhando e eu perguntando a um polícia: por favor, você sabe onde está está endereço? E eles, um, sim, eu acho que é ali. Então não, não são assim a é, uma vez, são mais como um rosto de máfia sangados, não sei como explicar, mais E também é, são muito fortes, são muito sérios, são muito fortes, porque eu acho que é, eles não tem que ser a uma vez como os, é, as pessoas que roubam, mas como os turistas podiam ser mais de sorrir, de falar mais bem assim, mais alegres. Então não sei, para mim não foi uma boa experiência falar com as polícias do Brasil. Então foram as cinco coisas estranhas do Brasil. Eu gostou muito do Brasil, tinha que conhecer mais Brasil, e voltar. Então falei das cinco coisas estranhas mais do sul do Brasil. Tinha que conhecer mais cidades, Salvador, Recife, Belém, muitas cidades, Brasília. Então eu estava falando da minha experiência. E eu gostei muito das pessoas, gostei muito de tudo, e e agora desculpa se eu falo mal português, se você podia escrever para ensinar, eu estou tentando aprender e melhorar meu português. Então muito obrigado para todos e Viva Brasil!